Isso, agora vira direito 90 graus direito levanta aí mina. eu aí, super vou te levantar vou te levantar uma coração o que foi isso o tanque tá do... nosso tanque amigo atilhando... é o nosso de... fica parado deixa, deixa eu filmar okay? isso o sobe à direita aqui Sobe um pouco à direita, sai dessa valeta. Eu quero filmar eles atirando a gente. É o Big Eu sei, eu quero filmar pra eles serem banidos do jogo. Sobe, sai dessa valeta. Já, yeah, segura porque a gente tá chegando. Deixa. Ele eu... tá atacando aí, Romag é sim é o tanque amigo atacando a gente é Eu deixa online, oh, nome, eu. Fuck you, oh, mano. Fuck you. Fuck para, Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. já falei, Fuck you. Fuck Parou, parou, parou, parou, não, não para a é a do selva, é para selva, para, é para que... deixa ele. Deixa ele... Fico doido com essas coisas, velho. Se eles explodirem de novo, a gente que sai do servidor, que se foda. Todo mundo está dentro. Por que, por que você está fazendo isso? por que você está fazendo isso? Pronto, eles mataram a gente. É, pra mim deu. Nossa, infantaria! aí cobrir o blindado. Tá muito arriscado aqui no que Os caras estão usando na região aqui É, vai os caras, nossos amigos ali, da tá gente aqui.